Então a cortesia é degustação, cortesia de graça. Quando você cobra, está começando, você cobra 50 reais de cada sessão. Então o que, que eu resolvi fazer? Eu comecei a ser, eu falei, vou testar, né, já que tem várias pessoas que querem o atendimento ainda hoje. Então na, na próxima vez que eu montei as cortesias, eu falei, eu vou deixar uma hora, para cada, uma hora para cada cliente na cortesia. O que, que eu fazia? 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos aqui. Terminava, a pessoa fala: Ah, gostei, nossa, super bem, coisa e tal. Eu queria tanto fazer um tratamento com, com o senhor, com você, coisa e tal. Como que funciona? Olha, cliente, funciona assim. Cada sessão, estou tô dando a dica para você, ó. Anota isso aí. Cada sessão é 50 reais. Tá bem? Ah, eu queria. Você não tem horário para hoje? Aí você fala, olha, eu estou com horário agora disponível se você quiser, a gente já eu dou sequência aqui e faço a terapia completa. Você pode mesmo? Não vai te comprometer? Não, tá tranquilo, a gente faz agora. Eu faço a terapia, né? Eu dou sequência naquilo que a gente vem fazendo, tal, faço o, o todo completo, porque aí você já fala, tem coisas aqui que eu não fiz. Como era a cortesia? Tem coisas que eu não massageei no seu pé porque não dá tempo. Eu fiz a cortesia só para você experimentar, para você conhecer. Agora que você vai fazer a massagem completa, eu vou fazer mais coisas no seu pé, vou massagear mais pontos, e o nível de melhora vai ser muito melhor. É mesmo? Olha, a confiança, lembra da confiança? A confiança vai subindo em você. E quanto que é? Você já falou, é 50 reais. Ah, eu quero. Ou seja, da cortesia virou para atendimento. Entendeu essa sacada? 3, 4 anos atrás, quando... Queria cliente, cliente ela não vinha, fiz panfleto. Eu panfletei, lembra que eu falei do panfleto? Eu panfletei, eu bolei o panfleto, fui na gráfica, mandei fazer, ficou bonito, ficou legal. Na hora de panfletar, eu falei, puxa, vai ficar caro para me panfletar. O que, que eu fiz? Fui eu para a rua. Eu fui para a rua panfletar. Né? Aqui no comércio, na cidade, foi. Enfim, ou seja, só que cada passo que você faz para isso é tempo. Tempo que eu fiquei lá, duas, três horas, meio dia, no centro da cidade, gastando só de sapato, conversando com pessoas, e vou falar para vocês: pouco resultado deu a panfletagem. Ah, mas não foi eficaz? Foi. Ela se pagou, se pagou assim, ó. Ela se pagou na casca. Ela pagou o investimento que eu fiz, mas ela não pagou o meu tempo de estar tá na rua. Ah, mas então panfletagem não é bom? É bom. Só que para mim não foi. O que eu resolvi fazer? Parei e pensei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que captar clientes. Aí eu bolei a estratégia da, da cortesia. Pra, no, no supermercado as pessoas vão lá, comem coisinha e compram na gôndola. No supermercado eu vou lá, como lá um, um negocinho e vou e compro. Como que eu posso adaptar isso para o meu, para o meu negócio? Dando cortesia. Ah, eu vou dar cortesia com um tempo reduzido, Igual o o mercado faz com o docinho, com o suco, com o produto de limpeza, é um sachezinho. Vai lá pegar um, um galão de, de um produto. Não, é um sachezinho. Cortesia é igual a degustação. Cortesia é igual a amostra grátis. Uma amostra grátis daquilo que você faz. Entendeu? Simplesmente assim.